Olá, pessoal! O objetivo da minha fala é explicar para vocês como é que eu vou compor o meu resumo expandido. Primeiro, a estrutura do resu resumo expandido. O resumo expandido ele é composto da seguinte maneira. Primeiramente, um título, autoria, aí o resumo simples. O resumo simples vem acompanhado de palavras-chave, Aí começa o resumo expandido, com introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. O documento, na íntegra, deve ter em torno de 7 mil a 10 mil caracteres. Bem, como que eu vou fazer, então, o meu resumo expandido? É, eu tenho que ter em mente que eu tenho duas vezes um resumo aí dentro. Primeiro, eu entrego o resumo simples e depois, com 8 cerca de 8 mil caracteres, eu desenvolvo o segundo resumo. No primeiro resumo, ele é bem técnico-metodológico, então ele segue a estrutura do resumo simples. Ele tem que vir na primeira fase explicando qual que é o tema, qual que é o problema. Na sequência, ele justifica, depois fala do objeto, do objetivo, do desenvolvimento, como ele se desenvolve, explica a sua metodologia, o como faz o estudo, apresentando resultados, argumentos, conceitos... Conclui na última frase, conclui fazendo as suas considerações finais, às vezes. Então, palavras-chave. Vai segundo o terceiro, quarto elemento, para falar a verdade. Então, agora abre-se uma nova redação, porque até então estava tudo igual o resumo simples. Mas abre-se uma nova redação e essa nova redação quer ser o resumo expandido. O resumo expandido você desenvolve dentro de uma redação técnico-científica, de uma redação acadêmica. A redação acadêmica daí, ela vai ser composta por texto simples, cor corpo de texto, e citações e notas de rodapé. Mas você obrigatoriamente deve fazer citações no resumo expandido? Sim, de preferência as citações do tipo indireta. Tá? citações diretas elas, elas não são preferidas porque tomam muito espaço e é cópia de outro autor citação direta curta, citação direta longa então o objetivo é fazer citações indiretas que condensem os pensamentos as, as teorias, a, os conceitos e atribuam significados a ele, então você aproveita faz citação indireta e constrói um texto falando com as suas palavras no final, ainda você tem que obrigatoriamente elencar quais são as referências que você utilizou. Opte por utilizar um pequeno número de referências. Por quê? Porque referências toma caracteres e o documento ele não é muito longo. Ele tem em torno de três páginas e quanto mais referência você tiver, menos espaço você tem. Ok? Bem, a respeito de resumo, é, expandido, são essas as minhas considerações, ok? Tchau!